Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Estamos aqui em mais uma casa abandonada e essa casa aqui, pessoal, é, não chegaram nem morar nessa casa aqui, né Thaís? Não. que aconteceu uma tragédia e os donos da casa não quiseram nem morar aqui nessa casa. O que foi nos passado, é que aqui nessa casa, na época que eles estavam construindo, o pedreiro estava construindo a casa, já, está, já estava na fase de acabamento, né, Thaís? Sim. Ele descobriu que o servente, a pessoa que o ajudante dele, é, tinha roubado algum maquinário dele. E eles estavam trabalhando aqui na casa. O pedreiro foi tirar satisfação com o ajudante dele, o servente. Aí parece que eles começaram a brigar e o pedreiro pegou e acabou matando o servente dentro da casa. Diz que foi, não foi intenção, não foi matar, né, Tiago? É, Thiago, não, mas, foi, não foi para matar, mas ele estava no... brigando e acabou No meio da discussão. É, no meio da discussão, eu estava nervoso, porque esse ajudante acabou roubando algum maquinário dele, não sei que maquinário possa ser também. E os donos da casa, a mulher do dono da casa, quando aconteceu isso, ela falou que não ia querer mais morar na casa, por causa disso ela disse que não queria mais morar. E a casa parou, parou a obra, parou tudo, ficou abandonada. Então eu e a Thaís veio aqui hoje para fazer a exploração. Não sei se a casa é assombrada, né, Thaís? Não. Mas a gente vai fazer a exploração, fazer o reconhecimento da casa aqui. E peço para você deixar muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Tiago, olhando assim, aqui de fora parece uma casa bem grande, né? A gente bem chegou grande. até dar uma olhadinha aqui, ó. Olha essa área, pessoal. Daqui para lá a gente não passou ainda. Vamos dar uma olhada. É, a gente não entrou lá ainda, pessoal. Não sabemos se está aberto. Ó. E, ó. Olha o couro, cara. e aqui tinha uma calçadinha tudo em volta, ó. caixa d'água lá, lá atrás. Sim. Parece que ia ser uma casinha bem legal. Parece que eles iam construir coisas de lazer, né, Tiago? Depois ia construir é, piscina, piscina, né? Essas coisas. Sim. Então a porta. Tem ali, cara. Cuidado. Trancada. Trancada. Isso. Chama de abelha. Aonde? Acho que tá aqui. Ele é marimbão Ui? Rapaz, se vocês me picarem, isso aqui Acabou o dia Vê se tá aberto, daí já entra Senão a gente Já vai embora Tá aberto, não tá? Tá aberto, é isso? Então vamos, entra Vê se não tem marimbondo aí dentro Desença tem bastante marimbondo, eu acho que não tá pegando na filmagem, licença. Nossa. Entra aí, aí ah. entra aí, entra aí, ó, tá de pessoal, é, eu tenho alergia, se levar picada casa de marimbondo, abelha, cara, isso aqui faz um, nossa senhora, tá um nem. ó, aí tinha azulejo aí e azulejo aqui, eu acho que era lavanderia e cozinha junto, Será? e eles nem terminaram de pintar, rebocar nada, pessoal, ó, Caiu, Tênis? Aham. Caiu, Tênis. Caiu, Tênis. Caiu, Tênis. Caiu, Essa caixa, hein? Caiu. Que susto. Tem abelha ali também. Tem abelha Tem. Caralho, velho. Vem aqui. Já tem até ninho de passarinho, ó. Nossa, tá fazendo muito já, então. Caramba, cara. Isso aqui, não faço até que seja não um tá muito, hein, cara. Tiago, essa casa é enorme, cara. Casa enorme, né? Mas por jeito, isso aqui não tá ativado, não. Não, é cortado os fios, É. O que, que é aqui? Uma sala? Uma sala? Uma copa? Ou aqui era a é onde eles comiam? É uma sala de estar. Mas é.. Uh... Aqui será com a porta? Olha porta. Porta de banheiro. Ah? A porta de banheiro. Quando a porta menor é assim, é porta de banheiro. Ixi. Falei que era banheiro. Deixa eu dar uma olhada aí. Quer dizer? Ratou uma bucha lá, alguma coisa. Grande banheiro, hein? Grande. Dá até... Nossa senhora! Pai, eu mato, isso é abelha, cara. Nem sei se... Sai daqui. Isso é caixa de abelha, viu? Se tem abelha aí. Fecha a porta. Cara, aquilo é caixa de abelha. Aqui, eu acho que era a sala, ó. Porque daí tem a porta pra fora. Nossa, aí tá cheio de abelha. mas conta aí essa casa. Tá. Nossa, que estranho, ó. Por quê? Um canto. Nossa, ficou estranho aqui, né? É, Nossa, passou uma limba na minha orelha aqui. Aqui é, dor, que sinistro, velho. Caiu um vidro aqui, ó. Assustador, não sei se é porque... Então. Cadê a história do acontecimento aqui, né? Ai, uma uhum. ah, larga tixa ali em cima ela, ó. Ai, ah, é três quartos. A mulher nem quis mais morar aqui. Né, tia? Não, ela, na verdade ela não chegou a morar. Ela falou que, é, não, que ela ia não ia morar aqui. Morar. Aí o marido dela pegou e decidiu parar a obra. Ué, já que não vai morar boa. Vou. vou parar a obra. Aqui outro quarto. Isso aqui é cortinho é menor. É. Talvez com os filhos, né? uma ah, volta cara. em volta da casa. Então tem que tomar cuidado com em caminhar muito, porque é. se picar, galera, que lá picar vai se eu chegar. Vamos dar uma volta em volta, mais mais longe. É, é não, beirando. Pessoal, é isso aqui, ó. Tá, tá, acho que não, não chegar nem a morar mesmo, porque, ó, não tem nem tomada, não tem. Ó. Então ali onde a gente entrou é uma cozinha com lavanderia grande. Aqui pelo jeito é uma sala de, de estar. Lá o um banheiro, aqui onde a gente tá, eu acho que era a sala de TV, porque tem uma porta aqui. E três quartos. Três quartos. Acho que era isso. É porque aqui eu acho um.. É, acho que eles não iam chegar a morar, eles iam ser tipo assim, uma casa de lazer, né? É, fim, final de semana, é. né? Os amigos. Tem que passar a minha rádio ali que fica aqui de abelha, cara. É mais bom, né? Olha os fios aqui cortados, ó. Ó, tem uns negócios aqui, ó. Ó, tá vendo, Thiago? Da onde que é esse barulho de abelha? Eu acho que é aqui em cima, nossa, é ali mesmo. Dá tá para ver daí? Tá? Olha lá, elas voando ali, ó. Nossa, eles estão nesse negocinho amarelo aqui, ó. Acho que na câmera não pega. Nossa, tem um monte, um monte, nossa, Thiago. Vamos é sair até de perto. Aí. Meu Deus, cara, ó. Tem um transformador aqui, ó. Tá vendo? Tem abelha ali, ó. Um transformador. Isso. Só que dentro deve ter um pavo de mel Vamos Só por cima, Thiago você vai ser picado Tem um pano aqui, ó Eu vou empurrar só por... É, e se tiver um monte aí? Corre, corre, esquece de tudo Não Tem nada? Não tem nada Thiago, caiu tudo forro, ó tudo dinheiro jogado fora, né, Thiago? Porque... olha, Por que tanto que ele... que você não pegou e não vendeu aqui então, né? É porque eu acho que as terras eles usam, eles né? Usam. É, pode, pode ser. Quem passou pra gente foi um parente do... Do dono, né, Thiago? É, foi um parente do dono aí ele passou pra gente e a gente veio aqui pra poder... Fazer a exploração, ele falou, vai lá conhecer lá a casa lá. Ele falou, não sei se ela é assombrada, mas aconteceu isso lá na casa. É, aí eu peguei e ah, então ele a gente falou, não... eu já fui lá, o clima é estranho. É, é estranho. Então a gente veio. Mas o que dá mais coisa aí, cara, essas abelhas, que é. dá um medo, rapaz. Olha aqui, ó, acabou tudo, gente. ó, Tá caindo tudo, ó. Olha, tem um passarinho lá na pontinha. É, é lugar é sinistro, né, Thiago? Longe de tudo, pessoal. Olha, aqui é longe de tudo, tudo, tudo, tudo. Partiu embora? Vamos lá. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. Se você também tiver alguma lenda, algum local aqui no Paraná, vai lá no meu Instagram, o link está aí na descrição do meu Instagram, no Instagram da Thaís. Manda lá pra gente a história que você sabe, a localização, o local onde fica pra gente estar indo no local fazendo exploração, voltando à noite para poder investigar, né Thaís? Isso aí. A gente está recebendo bastante localização. E é isso aí galera, peço para você se inscrever no canal se for inscrito. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou! Fui!